Meu nome é Leonardo e sou monitor do projeto Recursos Didáticos em Geotecnologias. Esse é o terceiro e último vídeo sobre modelagem numérica de terreno. Bom, a gente viu um pouco sobre a ferramenta de sombreamento e agora, dando sequência, nós vamos ver algumas outras ferramentas de análise de terreno. Vamos testá las Se nós viermos na caixa de ferramentas em análise raster de terreno, a gente pode ver que tem outras ferramentas, além do sombreamento. Vamos trabalhar agora com um relevo. Se nós viermos em relevo e selecionarmos essa ferramenta, a gente pode escolher o um modelo para esse trecho menor de, de São Bernardo, gerar automaticamente classes de terreno, salvamos e executamos. O resultado é mais ou menos esse aqui, ó, onde as cores mais quentes dizem respeito às maiores elevações. Outra análise bastante interessante é a declividade. A gente vai selecionar de novo o modelo de elevação, salvamos, e aí. Executamos, resultado é esse aqui, ele está em preto e branco, mas a gente pode alterar e melhorar essa visualização se viermos nas propriedades dessa camada que a gente criou, em simbologia, e no tipo de renderização a gente vai escolher banda simples falsa cor a gente pode escolher também um gradiente de cores mais adequado, que facilite a nossa interpretação. Aí a gente inverte o gradiente de cores, de modo que as declividades mais altas fiquem com as cores mais quentes. Colocamos intervalo igual e pronto. Olha só, as cores mais quentes dizem respeito às áreas com, mais, com maior declividade. Mas a gente tem que lembrar que essa declividade que a gente gerou é medida em graus. Se nós quisermos uma declividade medida em porcentagem, a gente pode gerar, usar outra ferramenta. E para isso a gente vai na aba Raster, selecionamos Análise, Declividade... E ali a gente coloca o modelo de elevação e habilitamos a opção declividade expressa em porcentagem. Salvamos. E vamos executar. O resultado é esse aqui. E a gente pode de novo ir na simbologia, inserir uma banda simples falsa cor e selecionar um gradiente de cores mais adequado. Assim como a gente fez no anterior. Ó. Pronto. As maiores declividades estão expressas nas cores mais quentes. A gente pode até renomear aqui para saber que esse que a gente criou agora, a declividade está em porcentagem, enquanto no outro, em graus. Bom, a gente testou agora as ferramenta de sombreamento elevação, declividade do terreno. Vamos tentar o aspecto agora, que é a orientação das faces desse terreno. A gente vai selecionar a camada do MDE. Salvamos. E o resultado é mais ou menos esse aqui. O que a gente vai fazer agora é alterar a simbologia. Propriedades dessa nova camada. Que a gente criou. E vai selecionar de novo. Banda simples falsa cor. De modo que as cores representem os valores que vão de 0 a 360 graus. Bom, a ideia é que cada cor represente uma direção com os pontos cardeais e colaterais para onde as faces do terreno estão orientadas. Por isso, a gente vai selecionar intervalos iguais e nove classes. Norte nordeste, leste, e assim por diante. A ideia é parecida com o que está representado nessa imagem aqui. É interessante que as cores para cada grau sejam bem contrastantes, para diferenciar essas faces e os, as orientações que elas têm. Então vamos alterar aqui. Lembrando que o norte é 0 e 360. E o resultado um de cada cor representa uma direção. Olha só. Bom, é isso, pessoal. Espero que consigam aproveitar as informações. Obrigado e até a próxima.